Olá meu amigo, olá minha amiga, para quem não sabe, aliás, só procurar no Google mesmo, você coloca lá, sapateira, coloca profissional, mulher profissional de calçado, tem um monte, até porque as mulheres são muito mais inteligentes que nós homens, quando a pessoa se torna sapateira, ela geralmente faz serviços melhores do que os nossos. Mas tem outro vídeo no qual eu falo sobre colagem a quente e vulcanização existe uma enorme diferença e aí vulcanização processo que requer o aquecimento até aproximadamente 150 graus dentro da autoclave que é uma espécie de panela de pressão é provavelmente é, lá no outro vídeo tem as fotos mas aqui eu vou colocar novamente só para reforçar eu não esperei para ver a repercussão daquele outro vídeo que a meu ver ficou grande Gente, quando você olha um vídeo, olha lá no canto direito embaixo, vai aparecer a quantidade de tempo daquele vídeo. Você vai, você tem coisa que você já sabe, você não quer ver, você acha muito longo, você não gostou da voz de quem tá falando, pega, fecha aquele vídeo, vai para outro, não vai pegar e falar, ah, sua voz parece com a voz de não sei quem, parece com a voz de não sei lá, não importa, isso daí não tá te ajudando em nada, você tá perdendo vida e atrapalhando a vida dos outros, porque a gente vai ler aquilo para quê? Eu no começo eu digo para você, eu ficava magoado, não Ficava chateado, porque a intenção de fazer esse canal, a intenção de fazer esse canal não foi ganhar dinheiro com esse canal. Eu, eu descobri depois que dá pra ganhar um trocado Esse não é um canal como Do Cauê Moura, do Henrique Bugalho Do Maurício Ricardo Sei lá, não sei o que Figueiredo, o moleque lá é, Tem um monte de canais é, O Conde Zila, Que o cara não precisava fazer mais nada Só é, produzindo vídeo Ganha dinheiro, aqui não Quem ganhar muito dinheiro é, Mostrando vídeo, consertando sapato Provavelmente é porque Faz muito vídeo, isso pô isso é mérito, isso é importante, é bacana. Mas então, voltando, vulcanização, você vai aquecer até por volta de 150 graus dentro da autoclave, certo? Isso é vulcanização. Se não for isso, não é vulcanização. Ah, não, mas o meu amigo falou que ele vulcaniza. Ele Provavelmente ele não sabe disso, mas ele está mentindo. Ele pensa que é. É igual alguém te fala... Olha, naquela casa tem fantasma. Aí você sai e diz, olha gente, naquela casa tem fantasma. Você não viu o fantasma. Que aliás... É mentira, até de quem falou primeiro. Quem viu fantasma teve a impressão, porque fantasma não existe. É igual um monte de outras coisas. Que se você for prestar atenção, você for, você vai descobrir que não existe. Então, vulcanização não existe na sapataria de conceito. Quer dizer, se por acaso alguém conseguiu adaptar uma autoclave desses de dentista, uma coisa parecida, pô, me fala, me fala que eu quero aprender. Aliás, é por isso que eu faço pesquisa. Eu ando atrás, eu busco eu leio e aí tô transformando nesse vídeo que é monótono é é porque se você ou ou você me ouve falar ou então você vai nos links lá na descrição e vai ler tudo que eu li certo tá certo que até você ir nas fábricas que eu fui ver os profissionais que eu fi, que eu vi fazer o, os cursos que eu fiz pode levar uma boa carrada de anos, mas enfim, é escolha. Gente, a colagem sob pressão a quente, ela é feita com uma forma dentro do calçado. Aliás, tem uma lenda que diz que você precisa aquecer e depois resfriar rapidamente. Não, não precisa. Isso é, é mais uma dessas lendas. É uma crendice. É uma coisa que algumas pessoas acreditam e vão propagando, vão passando para frente. Mas não precisa. O que você precisa é aquecer. Aí você coloca dentro da sorveteira, dentro da prensa canhão. Tem aquela prensa que só prensa só a parte de baixo. Aqui ali não serve para um calçado parecido, vamos dizer assim, com o Vans. O Vans, inclusive, é, é vulcanizado também. Aquele tênis de skatista é vulcanizado. Gente, para você ter uma ideia, profissionais Fabricantes de botas dizem que praticamente não dá para fazer uma boa bota uma, Um serviço profissional para fazer vulcanizado, solado vulcanizado Não dá, tem que ser colado E aí, gente, na dúvida, você colou e está ali parecendo que vai te fazer passar vergonha Porque, por exemplo, tem alguns calçados de camuça Consolado de borracha de látex Aquele, aquele calçado lá ele é, é um tipo um sapatênis Aquilo ali não é C. É quando vai descolar. Então, a melhor coisa, saiu da sua sapataria colado, para você não ter problema, procura um jeito de fazer uma costura manual bem feita. É lógico, quem tem a oportunidade de comprar uma máquina que costura a lateral do tênis, beleza, parabéns, é isso daí. Isso é evolução. Inclusive, não seja egoísta. Quando você for ao fornecedor, propague, fale para os seus colegas. Olha, eu costuro para o meu cliente, Final 50 reais por 30 reais, sei lá quanto é que é na sua região. Eu costuro esse preço, mas para você que é meu colega. E vai me ajudar, vai me trazer, vai ajudar eu pagar a linha, essas coisas. Eu vou fazer por você por 15 reais, por 20 reais, por, 15, por 10 reais. Sei lá, quanto você vê que dá pra você ajudar seu colega com a sua máquina. Isso, aquilo que você receber dele, não é um mero pagamento. Mas é dinheiro que vai pra manutenção da máquina. Pra comprar linhas da máquina. Outra sugestão. Gente, você vai costurar um tênis branco, use linha branca. Se você vai costurar um, um tênis preto, Preto, compre a linha preta Essa é bem mais fácil de encontrar Agora, se você for procurar a linha 4 ou 40 tem gente que trabalha com 20. Gente, existe uma infinidade enorme de cores. Você pode ter uma porção de gente por aí, expõe aquelas cores de linha e aquilo atrai. Igual o cadastro. Sabe quando você coloca aquele monte de cadastro colorido ali? O cliente não está precisando de cadastro, mas ele olha aquilo, dá vontade dele comprar. Ele olha aquela sua linha colorida, ele: Ah, mas que lindo! Eu vou trazer um tênis que é daquela cor e tal. sua costura? sabe senhor costura? Beleza, a minha sugestão para a linha branca, sei lá, vou ver se depois eu tiro uma foto, ver se faço um vídeo, aí ah, eu tô achando que eu vou copiar o vídeo de um grupo, eu acho que o rapaz me autoriza a copiar, porque ele seguiu uma recomendação minha, você... O que você vai fazer? Vai pegar uma garrafinha d'água, vai cortar ela mais ou menos na metade, faz um furo na tampa, puxa a linha por ali, junta as duas partes que você cortou, encaixa, sua linha tá protegida. Gente, olha, eu de verdade tô achando que por hoje eu vou parar aqui, tá? Eu acho que ainda cabe algumas coisas sobre colagem. Eu vou fazer isso, vou comentar num outro vídeo, vou tentar fazê-lo um pouco menor, é mais ou menos do tamanho desse. Pelo menos tem bastante fonte de pesquisa, porque eu observo que alguns vídeos, sei lá, porque a capa não é bonita ou porque não interessa muita gente, aí alguns vídeos não tem tanta visualização. E visualização é muito bom, faz a gente pelo menos saber que pode fazer mais vídeos, que tem gente então, por enquanto, vamos parar por aí. Tá entendido? Não acredite na lenda, na mentira, na. aspas inocência de que ah, fulano faz vulcanização. Não faz. Ah, olha, eu vou vulcanizar. Se você quiser mentir para o seu cliente, de repente ele é uma pessoa que também não sabe o que é vulcanização. Pneu é uma coisa vulcanizada. Aliás, quando você leva um pneu uma câmera na borracharia, isso é coisa de velho também, quando você leva lá para tampar o furo, eles usam uma, uma máquina que aquece cerca de 100 150 graus e aí sim aquela borracha tá vulcanizada. Pneu recalçutado é vulcanizado também, capável, não importa como é que chama, porque a gente não tá mexendo com borracharia. O pneu que a gente tá falando é o pneu do calçado das pessoas, tá bom? Então continuo não tendo bordão, que coisa. Ah, dá uma sugestão aí, vê o que, que eu falo na hora de acabar o vídeo. Falo só: tchau ou valeu! Se você gostou, você ser positivo se você não gostou negativa, se você quiser comentar, tenha respeito, tenha educação, isso, lembre-se, é de graça. O canal, ele é uma coisa privada que eu torno público, e o YouTube torna público. O YouTube ganha muito dinheiro, só de você ter aberto o YouTube ganha, eu talvez ganhe. Gente, não chega a 10 centavos por um vídeo muito visualizado, então... Um abraço. Ah, você tem sugestão para vídeo, fala para nós. Se você foi bacana de, de assistir até aqui, dá um salve. Tchau, tchau. Um abraço.